Aí galera, essa aqui ó É pente alongado, Kalishnikov Ela é feita em Taiwan Mentira, é russa? Kalishnikov rapá A bala vai cantar, pente alongado, ó, grusso Bota o óculos Ó a braba aqui Porra, velho, aí galera Ela vai enchendo, vai enchendo ali pra dar tiro Ó lá, a bolinha na boquinha E é bala agora, rapá Vamos tirar a trava aqui da Kalishnikov Vamos lá, vamos ver aqui a mira, a mira é meio ruim, a mira é melhor. Deu boa, hein? Aí, galera, ó, botei um copo lá. E yeah, é, mano, acertou, furou, mirou. A mira é meio fechada, mas ó, vai. 45 cm no peito. Agora, arregaçou, arregaçou, rapaz. Caixinho cove. Aí, galera, acertou ou não acertou? É, mano. Vamos lá, hein? Brava, brava. Pera aí. Ó, ó, ó. Ih, rapaz, polícia. Pera aí, não. É, é cair de mentira. Ó, oh, mano. 20 anos de curso, não põe a bandoleira? Ó. Oh. Acabou o pente, pô. Pera aí. Secou, secou. Automática, hein. Rajada. Apa. Oh, ó o poder da AK. É, mano. Da hora, hein. Kalishnikov, Pente alongado é isso aqui, ó. Detonou copinho. Aí, galera, tá vendo o Max 2 ali, ó? É agora, hein? Vai tomar um HS. É, na cabeça ele caiu. Então, galera, essa aqui é a AK, pente alongado, Airsoft. Airsoft é da hora, ela é elétrica, barrajada. Ó, ó, ó, ó.